Eu sou o professor Branco, tudo bom? Vamos falar sobre dois conceitos que parecem estar sendo negligenciados pelas ah, redes de comunicação, redes sociais e assim por diante. Vamos falar sobre dois conceitos, o conceito de ser livre e o conceito de ter liberdade. Talvez isso possa parecer um pouco igual e talvez até dentro de uma dissertação que você está escrevendo, uma redação aí para a escola, isso possa ser sinônimo, mas não é. Vamos lá, vamos primeiro entender o que é ser livre. Livre é não ter amarra, não ter nada preso e você não precisar ter vínculo algum então. Beleza? Ter liberdade é necessário que existam dois, três, uma sociedade. Porque a liberdade ela é um acordo entre pessoas para que eu possa fazer algumas coisas e não fazer outras. Assim, se você não fizer alguma coisa que eu não quero, eu tenho a minha liberdade garantida e eu não posso fazer essa mesma coisa com você e você vai ter a sua liberdade garantida. Então, eu, nosso, a, a, o que vai definir a liberdade é que a gente estabelece um acordo do que pode e o que não pode ser feito. Então, livre, eu não tenho acordo. Liberdade, eu tenho um acordo. Dessa maneira, a gente precisa tirar da nossa cabeça aquela ideia de que a minha liberdade vai até onde a liberdade do outro começa. Não. É extremamente importante que a gente saiba que a minha liberdade, a sua liberdade ou qualquer liberdade é exatamente igual. Liberdade e igualdade. A minha liberdade é exatamente igual a sua. Nós não podemos sobrepassar a liberdade do outro. Então, a, não é a liberdade dele, é a minha. Se eu garanto a minha liberdade, eu também estou garantindo a liberdade do outro. Se eu não quero que algo aconteça, o outro também não vai ter isso acontecendo para ele. Liberdade e ser livre. Duas coisas excelentes, mas não são iguais. Fica aí, pensa um pouco e a gente se encontra no outro momento. Até mais!